Porra, caralho, que merda! Nossa, mas que garota! Eu me canso dos atletas. Meu querido, deixou te amarrar na cama, meu amor. Fica calmo. Não precisa resistir, meu bem. Você vai amar isso? Não deixe ela amarrar os seus braços. Não tá vendo o que eu tô tentando? Aceito sugestões. Me leve até o manipulador de sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixe chegar perto. Nossa, gente, mas que pronto! Somos caras do heróis. Tô pegando fogo. Mais perto. Não consigo alcançá-la. Tô tentando. Essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve, mas escolha a choque por enquanto. Você teve sorte de adquirir uns 50 gramas de Neuropolímero. Sugiro que troque essa dose com a querida Nora para conseguir uma nova habilidade. Você não se importa, não é? Não posso resistir. Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa, vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. É. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Qualquer coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Armas, por exemplo. Abra a janela correspondente, Major. Livre-se dessa luva, bonitão. Ela é perda de tempo. Ela não presta. Você não precisa mais dela. Agora que eu cheguei, eu vou te satisfazer de todas as formas. Tem uma espada? Uma pena. Bem... Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir, seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa para arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos para a gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. <risos> Por que eu traria presentes para você? Garotas gostam de mimos. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Para nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação está cheia de sucata, né? Está sim, camarada-major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar para sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. Incrível, Essas merdas de elevador não estão funcionando. O que eu faço agora? Pulo! Eles estão sem energia. Se você religá-la, vão voltar a funcionar. Então preciso achar um disjuntor. Mas onde está essa merda? Eu poderia seguir os fios, mas eles passam por dentro das paredes. As emissões elétricas podem ser detectadas por um scanner. A dispensa está trancada. Mas que porra! Não posso simplesmente estalar os dedos. Preciso de uma chave. E aposto que você não consegue arrombar essa porta também. Né, Charles? Infelizmente não. Mas posso criar um ponto de referência para você encontrar a chave. Deve estar em uma área de trabalho próxima. Finalmente você está ficando útil. <risos> Tome cuidado. Tem uma câmera de segurança Dente de Leão ali na frente. Se ela nos detectar, isso aqui vai encher de robôs. Se acalma. Qualquer coisa, eu jogo alguma coisa para distraí-las e depois uso um PM para derrubá-las. you Você encontrou a chove. Podemos acessar o disjuntor agora. Isso aí. Mas vou dar uma explorada antes. Preciso de umas peças para aprimorar minhas armas. Não dá para continuar com essas porcarias. Eu nem sonharia em te impedir. Boa, Charles. dizendo que um punhado de traidores conseguiu hackear o Collective? Uma rede criada pelas mentes mais brilhantes da União Soviética? Tecnicamente, o Collective não foi hackeado. Ninguém poderia contornar os algoritmos criados pela equipe do Professor Leberdev da Academia de Consequências. Então por que está rolando tanta merda? Os traidores introduziram um modo de combate falso num dos algoritmos do Collective. Ele faz a Central ver todos os humanos como soldados invasores. E nossos cientistas não conseguem sem o Petrov? Conseguem, mas levariam tempo. Mais pessoas morreriam e informações sobre o incidente sairiam da instalação. Aí, isso é um REAP? Tá funcionando? Todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados. Isso permite que os funcionários sempre mantenham contato. Mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP, né? Posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação. Isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo. Entendido. Vamos pôr um biscoito aqui. Isso aí. Até as fechaduras gostam de biscoito, né? Charles? Sim. Você gosta de biscoitos? Isso é um sistema de segurança com transmissão a laser. Já vi vários desses. Você precisa de um código de cores. Infelizmente, não temos nenhum código. Vai ter que tentar decifrá-lo com lógica. É sério isso? Eu ia ficar aqui até ele desligar sozinho. Cores dos raios laser com as das luzes. Deve adiantar. Isso, a energia voltou. Vamos lá. E aí, qual deles? Sugiro o da direita. Ou seja, você não faz a menor ideia. Sendo assim, vou pegar o da esquerda. outro ponto de referência para facilitar a navegação. Você acha que eu sou idiota? Eu sei onde preciso ir para completar minha missão. Só estava tentando facilitar as coisas. Me deixar em paz já vai facilitar muito. Não esqueça que a fechadura é eletromagnética. Você é surdo, por acaso? Perdão, pode continuar. centro de testes uh -huh. Precisamos ir. Ir para onde? O Petrov fugiu enquanto trabalhava na oficina fria de Vavilov. É um bom lugar para começarmos nossa busca. E como faço para chegar lá? Primeiro temos que ir até o centro de distribuição. Esse teleférico vai nos levar. Você consegue nadar no polímero. Já fiz isso antes e é bom. É tipo nadar com baleias e golfinhos no oceano. Tão pacífico. Faço isso. Deve ter um painel de controle por aqui. Não me diga. Dados, acesso concedido. o procedimento desejado. Autorização. Major Netiaev, codinome P3. Acesso concedido. Qual é a dos povas pretos, Nikolai? Os... Aqui tá o painel de controle. E é claro que tá trancado. Vocês amam esses negócios, né? Mas essa fechadura é nova tem uma combinação. Daqui a um ano eu descubro qual é. Olhe em volta. Talvez alguém tenha o um código. V.O.V. A6S comuns seguem minhas ordens e de são Deus. sempre educados. Mas Deus. os pretos andam por aí como se fossem donos de tudo. É... O que foi isso? Então, eles vão aonde bem entendem e só ignoram as ordens. Ontem um deles esbarrou em mim e pediu desculpas. Ele pior. só responde a pessoas com alta qualificação social ou algo do tipo? Me responda assim que puder. Isso me deixou meio cabreiro. Achei. Charles, então não é uma pessoa morta falando comigo? É o neuropolímero na cuca dele, né? Basicamente, sim. Conforme se esvai, a memória do neuropolímero armazena temporariamente Charles, os últimos pessoas. pensamentos da pessoa. Que bizarro. E por quanto tempo vão continuar falando? Não sei dizer exatamente. Entre um minuto e alguns dias. Mas parece que quanto mais tempo passa após a morte, mais distorcidas as informações se tornam. Entendi. Então o que eles falam nem sempre é importante. Coitados. O diagrama! Preciso achar o diagrama! Que porra! Ele tá vivo! Diagrama! Precisa de um diagrama! Infelizmente ele morreu. Estamos cercados de corpos. Por que você está congelando que nem todo o resto aqui? Não adianta! Assim não vai! Não sem um diagrama! Os mortos têm uma memória residual de neuropolímero e conseguem se comunicar por um tempo depois que morrem. É atualmente a única do seu tipo. Mas em sete ou oito anos, a União Soviética planeja produzir em massa esses mecanismos magníficos. Merda! E onde está esse seu esquema? Diagrama? O esquema que eu preciso para mexer nos teleféricos. Onde está? Está com o chefe da estação. Ele não mesmo. Não foi tão rápido quanto eu. Ele morreu. Todo mundo aqui está mortinho. O chefe da estação morreu nesse túnel? Nesse túnel, ele morreu. E tudo congelou. Vem minha frente. Você precisa do diagrama. E a primeira cidade assim nas nuvens será Moscou 2. A nova capital da nossa União Soviética. Que voará sobre nós... Tem certeza que ele tá com o um esquema? Ele sai levando pra tudo quanto é canto? Ele o carrega com ele, o chefe da estação. Encontre-o. Encontre-o e pegue o diagrama. Entendido. Vou procurá-lo. Acho que eu devia ter agradecido. Puta merda, um cadáver falante. O que disse, camarada Major? Você sabe que eu lutei na guerra, né? Lá eu vi todo tipo de bizarrice. Mas cadáveres falantes, essa é nova. Como essa merda é possível? Nunca vi nada parecido. É um subproduto da atividade de memória do neuropolímero. Os que morreram aqui foram polimerizados. E seus cérebros ainda não se decompuseram, então continuam conectados ao neuropolímero. passageiros, ocupem seus para partir com os bilhetes. Sem bilhete hoje. Perdão. Sete. Seis. lá. Que túnel lascado vai ser uma viagem turbulenta. Caralho, sabia que ia ser difícil. o jeito de seguir em frente, mas confesso que não sei como. Subindo pela parede, óbvio. Você tem treinamento em alpinismo? Sou um soldado de operações especiais, não um civil covarde. Tenho todo tipo de treinamento. Devo admitir que isso me conforta. Você tem reflexos rápidos, Major. Ah, pode crer, eu não sobrevivia sem eles. Robô de abertura de túnel? Sim, era. Os buracos conseguem ver? você de novo? Cuidado, tem um buraco aqui na frente. Tô vendo.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 Concordo. Você tem reflexos rápidos, Major. Ah, pode crer. Eu não sobrevivia sem eles.